Tá. vou ficar na base desde aqui, Zé, que eles não traz pra cá, entendeu? Ah. E meu, é merda. é aí que eles vão, ô Aí você não deixa eles entrar. Eu sei, porra. Eu não sou tão boas, assim, mano. não. Ué, por que você perguntou ele pra cada caras? <risos> Ai!